Confira os cursos de Bácula do Heitor Faria na Udemy que já esteve presente aqui com a gente no canal apresentando ao vivo a instalação e configuração do Bácula link na descrição desse vídeo Beleza, cambada. Seguinte, é... já tinha um vídeo pronto no canal referente ao último lançamento do Toybox só que eu interrompi o assunto os padrinhos do canal já têm acesso antecipado ao vídeo Uh, para poder falar exatamente do ataque que teve a conta do gentu no github é tá primeiro ponto todo mundo fala assim hackearam tá tudo bem são técnicas hacks né mas assim craquearam vai a atitude de crack não de hack alguém no dia 28 acessou a conta do gentu no github e injetou um código que quem atualizasse o sistema ia ter perda de dados em duas horas eles resolveram o problema e o Gentoo inclusive na página dele mostrou que assim, quem estava acessando pro, pelo repositório principal não estava tendo esse problema. Quem estava fazendo, atualizando através do GitHub sim. Bom, eu achei interessante, né? foi muito rápido solucionar o problema, mas não tiveram ainda parado para poder verificar o que está acontecendo e tal. E o Gentoo está aguardando a resposta do GitHub. E de quem que é a culpa? Claro, da Microsoft. Né? Por quê? Porque ela comprou as ações do GitHub. Né? Em um mês, que ela comprou as ações, já aconteceu algum problema, a culpa é da Microsoft, porque ela comprou as ações. Tá, aí é interessante, né? E se for no GitLab, porque uma galera, assim, uma multidão, foi do GitHub para o GitLab. E se acontecesse esse um problema lá também é da Microsoft? <risos> Entendeu a situação? Eu começo a ficar até preocupado, né? Porque se encontrar assim, um bug assim, muito prejudicial no kernel, a culpa é da Microsoft. Tipo, o bug já devia estar lá há dois ou três anos, só conseguiram descobrir agora, mas a culpa da Microsoft. Porque, galera, esse tipo de coisa tem que ser tratado, assim, de forma fria, imparcial, tá? Porque se vocês pararem pra pensar, talvez aquele bug, porque talvez ele tire um proveito de um bug, já estava lá há anos. E ninguém nunca acessou, ninguém nunca soube. Agora que teve esse problema todo na Microsoft, se comprar as ações do GitHub, o pessoal ficar muito dodói e ele sabia, ele tirou o proveito disso e atacou exatamente a conta do Gentoo. Né? Porque imagina os dois fatos, a Microsoft comprar a conta e a conta do Gentoo foi atacada. A Microsoft comprar as ações do GitHub e a conta do Gentoo foi atacada. Pô, entendeu? Um alarde muito grande para poder jogar a culpa na Microsoft, né? Então assim, porque, gente, tem muitos bugs que assim, as pessoas encontram, reporta ninguém dá atenção e fica lá muito tempo talvez o, o github já estava sofrendo carência disso sabe por não ter começar a perder recursos financeiros não ter como agilizar isso talvez pode ser isso que aconteceu já teve um bug que eu encontrei em uma empresa na verdade eu encontrei vários lá né e eu reportava, ninguém dava atenção Chegou um momento que eu encontrei um que eu nem reportei mais entendeu não era minha função reportar mas eu encontrei vamos reportar não deram a mínima atenção Pra vocês terem ideia, eles gostavam de cliente de e-mail. Sabe qual protocolo que eles utilizavam? SSL ou TLS? Sabe qual que eles usavam? Nenhum. Eu ainda reportei isso para eles e falaram assim: "Ah, não vejo muito sentido. Então não é desesperar, grande coisa vem acontecer. Tudo bem, GitHub é outro nível, é outra situação, mas pode ter acontecido isso. Talvez descobriram e tiraram proveito daquilo. Ou então pode ter situação até... Pior, o que acontece? Talvez isso já acontecia a roda ali no GitHub e ninguém sabia. Como foi a conta do Gentoo, aí virou um alarde, né? <risos> Entendeu a situação, gente? Só que aconteceu ainda uma outra coisa que eu achei interessante. Que no sábado, dia 30 de junho, o pessoal do Toybox estava trabalhando, inclusive, né, fazendo request para lá. Os commits estavam atrasando, estava dando algum erro lá. Só que outra pessoa falou assim, ó, pra mim está chegando normal. Nesse caso, o que pode acontecer? Gente, é sempre parar e analisar. Primeira coisa, talvez aquilo foi só momentâneo, talvez tenha a ver com a rede do cara ou, ou não. E depois aquilo volta ao normal. Ou por outro lado, começou só com um, um respondeu que estava normal, daqui a pouco não, começa a lastrar. Então assim, olha... Uma dica que eu dou, galera, vamos esperar pra ver o que acontece, entendeu? Não vamos culpar a Microsoft de cara, porque todo mundo acha que é assim, né? Todo mal que acontece no mundo, inclusive extinção de plantas e animais, é tudo culpa da Microsoft, né? Tipo, ela tem um toque de midas, comprou o, o problema assim, ó. Ela não, talvez não colocou uma linha de código lá, o problema foi o dinheiro que ela colocou gerou o bug no sistema, né? Então, assim, vamos parar pra analisar o caso, acompanhar as histórias do que tá acontecendo, porque eu tô comentando isso com vocês que eu acho interessante. Tipo, saiu a notícia sobre a invasão da conta do Tintu no GitHub, tem gente que só leu o título e já tava comentando, ai, tá vendo, Microsoft, Microsoft, entendeu? Eu, olha, honestamente eu me divirto com os comentários que eu leio, eu acho incrível que eu leio, entendeu? Então assim, vamos ler a notícia, vamos ver o que vai acontecer, link tá na descrição do Tintu, eles estão colocando, atualizando todo mundo do que tá acontecendo, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem a minha opinião sobre o assunto. Se tiver mais coisa, eu vou trazer aqui de novo. Um abraço e falou.